Oi, Gigi, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi. Sejam bem-vindos aqui no nosso pequeno canal, muito humilde, mas cheio de vida, cheio de história. E hoje a gente está aqui para conversar com a minha querida Giovana, que ela vai contar, ela vai se apresentar e vai contar para vocês como que a gente se conheceu. E <risos> para a gente iniciar esse bate-papo, eu já vou logo perguntando. Giovana do céu, o que te fez largar tudo? Largar a profissão, largar a família, largar a sua vida estável em São Paulo e ir para o Havaí, meu bem. Como assim você <risos> foi para o Havaí? Surfar? Fui vender coco. Você surfista? <risos> fui vender coco, né? Larguei tudo. Foi vender fui coco coco. Foi vender coco no Havaí? Fui vender coco no Havaí. Conta Ai. pra gente sua história. Então, essa história, na realidade, assim, é... começa por uma... A minha paixão desde pequenininha de eu sou uma apaixonada pelo ser humano Sabe Karina e eu sempre quis eu sempre tive um desejo de conhecer as pessoas eu sou muito curiosa pelas histórias mas assim, você ah esse meu canal aqui cheio de histórias eu adoro histórias né? eu adoro saber da vida das pessoas da forma de viver das pessoas então desde pequenininha, eu abria o mapa, assim, o mapa do mundo e ficava, para onde que eu vou? Quando que eu vou? Sabe? Eu tinha essa ideia, assim, de ir para o maior número de lugares, não viajar, morar mesmo, sabe? Morar, para aprender, aprender a cultura. conhecer, conhecer, aprender a língua, sabe? Então, eu tinha essa ideia de que, se eu conseguisse para o maior número de lugares morar nesses lugares, eu ia ser um com um o todo, um com a humanidade, né? Então, isso é um sonho meu, assim, desde pequenininha, sabe? Que, que, que me move, né? Eu ficava perguntando para o meu pai, para a minha mãe, e aí, quando que eu posso ir? Quando que vocês vão deixar quando vocês vão deixar eu ir? É com oito anos? É com nove anos? Né? Bom, enfim, eles me deixaram fazer a minha primeira partida mesmo de casa, é, eu tinha 16 anos, Uau. E, a, é, e aí nunca mais parei, né, já viajo desde bem pequenininha, né, a oportunidade de viajar, mas é diferente de você ir morar fora, como a gente comentou. Aos 16 né? você foi para o famoso high school? Ou você foi. escolheu? Foi, você foi para os Estados Unidos, estudar é, lá. É, eu fui fazer esses, esses programas de é, exchange programs, né? student exchange. E aí fui intercâmbio, aí fui morar é, no estado de Nova York, que foi um lugar, aí você vai começar a entender como é que eu fui para Novaí. Né? Foi um lugar que são, são chamados do coração, sabe? Não tem é, eu fico buscando é, elementos racionais para eu ter tomado essa decisão, né? que é, é o que a nossa mente faz, é natural da nossa mente, mas cada vez fica para mim mais claro que não tem nada a ver com o meu mental, o meu lance é uma coisa realmente... São chamados do coração, são resgates, sabe? São coisas que... É o meu higher self, né? o meu ser superior entende que será interessante para mim, nessa vida, ir para esse local é... para fazer download de, de, de informação mesmo, para ter essa experiência. Né? Só e para as pessoas continuar. entenderem, você é uma publicitária, você é de Sim. Minas, foi para São Paulo... Não, o, o, o sotaque é de Minas, que eu percebi. Perdão, você é Olha, eu viajando no Maranhão. Você Não, é? é... Eu, eu sou do. Veja bem, nasci. Eu nasci no interior do Paraná, em Cambará, mas só nasci com três meses, uma coisa assim. Eu já fui morar no Acre. Então eu cresci. Eu falei no Acre. Mato Grosso. Você foi para o Acre. É. <risos> Nada... Mas enfim, é, só para as pessoas entenderem, você saiu lá do Acre, foi fazer a sua vida profissional em São Paulo. Fui, não, eu Saí do eu sa, nasci no Paraná, aí cresci no Acre. Com 16 anos eu fui para Nova York, né? Terminar a história do high school, na minha mente era, como eu te falei, né? Era aquela coisa assim. Eu, eu sabia desde os 8 anos de idade. Eu já havia decidido que eu iria morar lá. Olha. Né? É. Eu fui estudar inglês para morar lá. Foi uma decisão que eu tomei com oito, que aí fui aos 16. né? E na minha cabeça era muito assim, ah, eu quero viver o, o White Christmas, né? O, na, aquele Natal que a gente vê nos filmes, é né? Aqui, é, cheio de neve! É, é, cheio de neve e muito, é, a, a gente via muito o Natal de New York City, né? Nos filmes. Então, eu tenho essa paixão pelo Natal e eu queria viver aquilo. Né? é óbvio que vivi isso, mas vivi mais uma série de outras coisas, né, então com 16 anos fui para lá, depois eu retorno, depois de um ano e meio eu volto para o Brasil, é, e aí me estabeleço em São Paulo, aqui eu comecei a minha faculdade de publicidade, como você falou, né, na área de propaganda e marketing, uh, comecei minha carreira profissional aqui, nessa área, aí no meio da faculdade eu já tinha isso também, já era uma meta minha desde pequena, que eu também iria ou para Itália ou para França para estudar artes, né, então para mim estava muito certo que eu faria isso e eu coloquei ali como meta que seria durante a faculdade, eu não ia esperar terminar a faculdade, então eu tranquei a faculdade no, nesse, nesse período, no meio e fui para a França, né, aí tive a oportunidade de estudar no Museu do Louvre, aí eu fiz museologia, cenografia de museu, enfim, é, e aí fico esse tempo lá, volto para São Paulo, continuo a minha carreira na área de, é, de branding, né, de marketing, em agência de publicidade, e depois já começo a sentir né, aquela história dos chamados, daqui vou para a Noruega, <risos> aí lá fui a parar na Noruega, da Noruega eu fui para Londres, aí achei que ficaria em Londres, aí Londres foi algo muito mental foi assim, era um desejo muito assim, eu quero trabalhar em Londres por conta da publicidade de Londres e tal. Fui para Londres, fiquei pouquinho tempo, porque enquanto eu estava em Londres, eu tive, que aí você vai começar a entender, eu sempre tive sonhos. Os meus sonhos têm muita informação, né? Então eu tenho sonhos premonitórios, sonhos que me levam para é, outras vidas, e aí eu tive, digamos que um sonho premonitório com o Chile e com todos os detalhes, aonde eu ia morar, onde eu ia trabalhar, quem que eu ia namorar, tudo. Que loucura. Foi tão forte, foi tão forte que eu lembro que eu já entrei no Google, como é que tá a situação do Chile, a econômica, vi que era legal e tal. Não fiquei em Londres, eu falei, tá bom, já entendi, tipo, é para eu ir pro Chile. Então só passei no Brasil para trocar de mala. Você Uau. literalmente segue a sua intuição, o, Sim. O, o universo falando com você, você tá ali, ó, canteninha anteninha ligada e segue o que o universo está te oferecendo. Yeah. E esse exemplo, por exemplo, de, de, de eu estar em Londres, que era algo muito mental, era um desejo muito mental, meu. E quando eu tava aí, eu estava aí na Inglaterra, né, e eu tive esse sonho com, com um Chile... Eu sei que, eu, que é o meu cora eu tenho que seguir o meu coração, e não a mente. É isso que você chamou de intuição. Eu sei que é ali. Então, é... não é tanto o que eu quero, mas eu estou mais ligada no que eu preciso no, do que no que eu quero. Então, eu sei que quando o meu coração fala, através dos sonhos, através dessas hints, né, dessas insights, eu, opa, eu dou bola, eu não deixo passar, Sabe? É isso eu que bola, eu falo fala, aqui eu no bora. canal, é sobre isso que eu falo, a gente tem que estar atento aos sinais, né, a gente tem que é. estar ligado nos sinais, perceber que tem alguma coisa indicando para a gente o caminho. E é difícil as pessoas terem essa percepção tão clara, né? De que, olha, você está recebendo uma informação, guarda isso. Tem gente que acha que é um sonho e deixa para lá. É, né? lá. eu não deixo para lá. Eu não deixo para lá. Porque é... esses meus sonhos... Que de, de... Todo mundo tem isso, tá? A pessoa fala, não, imagina, nunca tive um insight, nunca... Nossa, esse negócio de receber informação ou ter um insight é para alguém especial ou precisa ter uma forma de vida assim, né? Não, não, não, não, Acesso à informação, todo mundo tem. Acesso à intuição, todo mundo tem. A diferença é você tá aware ou você não tá aware? Você tá consciente ou você não tá consciente? Você presta atenção ou você não presta atenção? Informação, a informação, ela não vem só, ela não vem assim, pá! para você, a informação é para todos, ela está ela tá no que a gente chama do campo acástico, né? o campo de informação, o que acontece é que é, a gente tune in, é como se fosse uma rádio, a gente sintoniza com essas informações, aí você pode sintonizar certo com a informação e só escutar, ah escutei, sintonizei com essa informação, pronto, ou você pode tomar uma atitude com relação a essa essa informação vou te dar eu vou, vou dar um break vou dar um exemplo disso é... bem interessante sabe a Elizabeth Gilbert do comer rezar Amar? sei a autora sei que inclusive foi casada eu... com um brasileiro né exato é ela também é uma pessoa que segue muito o coração dela né é, eu tive a oportunidade de estar com ela lá no Bahia Mentira que você conhecia essa mulher. Conheci, conheci. Que espetáculo de pessoa! Que espetáculo de pessoa! Eu imagino que seja mesmo. Não, é é uma presença, é uma presença, sabe? Bom, Agora aí, vamos informar é... o pessoal que está nos assistindo para eles entenderem o que essas, do que que essas duas estão falando? Então vamos lá, você era uma publicitária que largou tudo porque você foi atrás de um chamado, de um... Que vou atrás dos chamados, eu vou atrás dos meus chamados. E Esse aí é você, o meu caminho. você descobriu a terapia holística, foi nesse momento? Sim. Foi quando eu fui para o Chile, a gente, parando, a gente parou, então daqui a pouco eu volto para a Gilbert, Huber, porque é Isso. interessante para as pessoas entenderem essa questão de informação. É, eu fui então para o Chile, porque eu senti esse chamado, e mal sabia eu, lá no, no meu sonho, eu vi que eu ia trabalhar numa agência de publicidade. E, e trabalhei, aconteceu do jeito. assim, é, No primeiro dia que eu estava no Chile, eu fui atrás de apartamento para alugar. Na hora que eu cheguei na rua do apartamento que eu vi no sonho, eu falei: é esse, sabe? Aluguei o apartamento. Quando eu fui para a entrevista, fui chamada para entrevista na. É, na agência na hora que eu olhei os donos eu falei, aham, eu, ok é aqui mesmo, porque eu tinha visto já no meu sonho que louco. muito legal, não, louco mas mal sabia eu do que estava do que iria acontecer comigo no Chile é, eu fiquei lá quase cinco anos deu quase cinco anos e foram os anos mais difíceis da minha vida e o meu grande presente Sabe, foi aonde aconteceu o que eu chamo de é transição de carreira, mas na realidade é uma transição de, de, de, de forma de viver, de, de como a gente enxerga a vida. que A Giovana até ali, eu até naquele momento, é, eu enxergava o mundo é, com óculos cor-de-rosa. Eu só enxergava o positivo. Sabe, sempre continuo, continuo sendo uma pessoa muito positiva, né? É, mas até ali eu não consegui, eu não acreditava no, no negativo que uma pessoa pudesse ser negativa. Eu não tinha contato com a minha parte negativa, é tudo era lindo para mim, tudo era lindo, sabe? Apareciam os obstáculos sempre, né? Que era tudo era lindo, tudo era fácil. Você sabe que é morar fora é o que tudo isso implica, né? São muitos obstáculos, mas eu nunca vi isso como algo pesado. Era tipo assim: ah, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer, vamos acontecer, sabe? E vamos, vamos, vamos que vamos. No Chile, eu comecei a ter contato com uh, the dark force, né? Com o lado escuro da força. Com o lado escuro da força, né? o um lado escuro da. É. E aí. É, então era por isso que eu precisava ir para lá, porque eu ainda não era inteira, porque eu só enxergava uma parte de mim e uma e consequentemente era a minha referência do mundo, né? eu só enxergava o mundo por aquela lente, né? a lente do amor, né? aí no Chile eu comecei a enxergar o desamor, Coisas né? começaram a acontecer que te tiraram é, daquela sua e, zona... É, de amor, né? Então, era, e era em tudo, era no relacionamento amoroso, era na, nas questões, eh, na questão financeira, na questão de trabalho, eh, eu comigo mesmo, emoções que começavam a surgir em mim, que eu considerava negativa e aquilo estava vindo forte em mim, enfim, e comecei a entender a polaridade. Né? Que é uma lei dessa 3D, né? da, da que a gente, do planeta que a gente vive, é uma lei, é a lei da polaridade. Né? Eu vivia só num polo, então o Chile, ele me entregou, eu precisava ir para o Chile. Eu conheci eu esse outro sonho... lado. Eu tive aqueles sonhos maravilhosos. Quando eu tive, eu falei: Nossa, olha só, você é diretora dessa agência, vou morar nessa casa super legal. Olha que namorado bacana que eu tô vendo no meu sonho. Eu fui tipo, uhul! -huh! Né? Mal sabia eu do que essas pessoas, esses lugares, essas situações iam trazer para mim experiência. Né? Experiências extremamente dolorosas. Né? mais que eu é, me levar para esse lugar de integridade do ser, né? de começar realmente a me conhecer por inteiro, e consequentemente conhecer o outro por inteiro, e como realmente funciona, né? é, é, a lei da polaridade é uma lei, né? não é à toa que é uma lei, né? bom, e aí, nesse período, eu realmente precisei de ajuda. É, porque eu fiquei muito mal, sabe? Chegou, inclusive, a afetar a minha saúde. E desde pequenininha, tem essa história de... É, que eles chamam de dom da cura? Né? Então... Eu sempre sempre as pessoas que eram sensíveis a essas questões da do healing, né, da cura e que entravam em contato comigo, sempre traziam essa informação para mim. Né? Então, eu sempre fui muito cuidada nesse sentido. Eu sempre tive pessoas muito boas é, em volta né no meu crescimento que me orientaram de, de uma forma correta, é não fizeram com que isso fosse algo negativo, ou muito estranho, sabe? Uhum. Então, essa, essa história da cura sempre esteve presente na minha vida, só que eu não queria olhar 100% para isso, sabe? Porque a minha referência, assim, eu pensava, ah, quem se entrega para esse tipo de trabalho, é... tem uma vida mais sofrida, uma vida... É, mais difícil então eu pensava num Chico Xavier olha olha isso né mas era a cabeça de criança né? eram as referências eu pensava numa numa Madre Teresa é, né? eu pensava é e aí eu falava não gente eu, eu, não é essa vida que eu quero ter assim sabe eu achava era muito sacrifício eu achava, eu admirava mas eu falava não não é por aí que eu quero ir viver para o outro né é, aí eu falava, não, nossa, eu gosto dessa vida, né? Eu gosto da, da 3D aqui, eu gosto do, de desfrutar tudo que essa vida tem para oferecer. Então, eu achava que se eu fosse trabalhar com isso, eu ia ter uma vida de muito sacrifício, né? Então, deixava ali na gaveta. Só que aí chegou esse momento lá no Chile, em que eu precisei de ajuda, e eu tava precisando de cura. E aí eu tive um momento ali de eu digo, de conversa com Deus, é, que eu falei, olha, é o seguinte, querido, eu tô precisando de ajuda, sabe, então se eu tenho mesmo esse negócio aí de dom da cura, tá bom de, de eu me curar, sabe? tá bom de usar esse bom pra mim, né, e bem na inocência mesmo, assim, sabe, e prometo que se eu ficar bem, eu entro na missão, né? eu entro nessa missão, eu prometo que eu vou trabalhar com isso, porque era sempre assim, nunca deixou de ter o chamado para eu trabalhar com, com a cura, e eu entrava em ação em situações extremas, eu entrava em ação, né mas eu não, eu não olhava para isso 100%. Bom, me curei, fiquei ótima, três dias eu estava ótima, eu falei, Ih, agora, né? Então agora, eu vou ter que assumir. É, então agora eu vou ter que assumir isso, e aí é nesse momento que entrou Havaí, porque primeiro entrou, a primeira, a primeira coisa que eu escutei foi é, a palavra a caixa, é, que é uma palavra que vem do, aí eu fui buscar o que que era, né? Então, essa palavra que vem no, do sânscrito, que significa o éter, que é a substância primordial, é, ou seja, tudo está envolvido pelo éter, né? tudo, absolutamente tudo. Então, toda informação é uma informação etérica, né? é, e aí que a gente tem o que eu estava te falando, a história da informação, né? então tudo é informação. E aí eu entendi que eu tinha essa facilidade, me explicou, que eu tinha essa facilidade de acessar essa informação. Então, o que acontecia comigo desde pequena, quando eu me, eu me via nessas situações de ajudar o outro, em situações extremas, que, que depois que eu ajudava, eu falava, gente, mas como que eu soube fazer isso? da onde que veio essa informação, né? Aí a minha mente ah, eu devo ter assistido num filme, sabe? Deve ter escutado alguém falar. Mas na realidade, não. Eu estava entrando em contato com esse campo acástico de informação. Eu estava ali sintonizando e acessando a informação precisa para aquele momento para entrar em ação. Aí eu falei, caramba, então é isso que acontece comigo, né? E aí fui buscar, então, assim, se existia a possibilidade de eu acessar esse campo de informação de forma consciente, porque até então se dava. Né? Se dava através dos sonhos, se dava ali em momentos extremos, se dava em momentos que não estava ali, tipo, ah, eu quero acessar a informação. E comecei atrás disso. Então, hoje, eu acesso esse campo acástico de forma consciente. Agora eu vou acessar, entro... É, entra em contato com a informação, tá, agora já fez, sabe, então agora é de forma consciente, a qualquer momento eu acesso esse campo. Nisso, é, foi o primeiro passo para eu é, entrar no mundo do que seriam as terapias holísticas, né, então eu sabia que a partir daquele momento, é, que o estudo era importante, sim, o estudo era importante, né? E eu sempre fui muito nerd, assim. Sempre Tachim. gostei muito, muito, mas muito. Sempre adoro estudar. Eu estudo todo dia. Todo dia estou estudando alguma coisa. Só que com relação à questão da cura, não era tanto o que eu estava, o que eu ia. A partir daquele momento, o que eu ia estudar, mas era a minha abertura para a informação a minha entrega para essa para esse fluxo de informação e que é essa que informação você entendeu que que isso que acontecia com você era o caminho para a terapia holística porque poderia ir para outro lado também né porque quando você ah. sente esse poder da cura você pode canalizar essa força numa religião por exemplo Sim, através de uma ah. religião né? Você é. citou aí o Chico o Xavier, a Madre Teresa, católica, apostólica, romana, né? o Chico Xavier, espírita. Então, assim, como que você soube diferenciar? Não, isso daqui não, é, não tem a ver com religião. Nossa, que legal essa pergunta. Porque foi... É, eu era católica, né? É, de, enfim, nasci numa família católica. É, bom, continuo sendo né? que eu era, né? Não deixei de ser. É, eu passei, foi muito rápido de ter uma conversa com Deus, que nem eu te falei, tipo assim, olha Deus, é o seguinte, está acontecendo isso, isso isso, de, de entender é, que Deus era algo que estava fora, certo? Que eu conversava, que eu tinha que né, acessar, assim, fazer essa conversa, algo fora, separado de mim, para uma questão assim vou te dizer não mais que uma semana entrar em contato com a unidade o famoso todos somos um uhum. né então para Deus está dentro de mim não está fora não é não uhum. é uma coisa separada de mim sabe? eu sou parte dele ele é parte de mim é aquela é aquela coisa do a gota do é uma gota do oceano contém o oceano inteiro. Entende? Ou seja, então... você não precisava buscar o seu Deus num templo, você não precisava buscar seu Deus numa igreja, você não precisava num centro. Seu Deus está com você, ele tá vai aqui. com você. Está aqui, está em mim, né? Não preciso de, de, de, de é, dos intermediários. Não estou tirando a força dos intermediários tudo tem uma função, tudo é. tem uma função, tá, é, mas você tá perguntando a questão da religião, naquele momento, eu entendi, é, lembra a história lá de quando eu era pequenininha, que eu queria morar no maior número de lugares, para eu ser um com todo mundo, então aquela minha ânsia por falar o maior número de línguas, é, né, e ter todas essas experiências, bom, nesse momento do Chile, eu já tinha passado per, é, pelos Estados Unidos, já tinha passado pela Noruega, já tinha passado pela França, já tinha passado é, rapidinho aí pela Inglaterra, né, eu já tinha dado uma volta, né, no Brasil, eu já tinha morado no Acre, já tinha morado em São Paulo, Sim. são muitas vivências, né, quando eu tive essa experiência dessa, da, da unidade, aí eu cheguei à grande realização de que, para eu ser um com todo, tudo que eu achava que eu precisava fazer para ser um com todo, que era experimentar a nova cultura, aprender a nova língua, ir morar no lugar, papo, tudo isso que a gente já comentou, eu entendi que a religião, aí eu vou colocar religião, experimentar as outras religiões, é, isso é, na realidade, o que nos separa Então, a cada nova língua, a cada nova religião A cada novo nova cultura, a cada novo aspecto né? É, isso são as nossas separações As nossas ilusões de separação, na realidade Então, não era isso que ia me unir com o todo Entendi Isso era, na realidade, o que separava e aonde, é, aí era a história de voltar, sair da mente, porque isso é tudo criação mental, né, religião é uma criação mental, né, é uma criação do ser humano, é, as culturas são criações mentais, tudo isso é criação mental, e era voltar a descer o coração, que é o nosso, é o único ponto, né, gente, que não é polar. Tô, tipo, o cérebro é polar. O coração ele não é polar, é o único ponto no nosso corpo que não é polar. É onde está a unidade. Quando a gente baixa para o coração, aí foi tipo, é muito simples o que eu vou dizer, mas para mim foi assim: um awakening, né? foi um despertar. É, que é entender, sentir que sentir raiva aqui no Brasil é a mesma coisa que sentir raiva na Inglaterra. Sentir inveja nos Estados Unidos é a mesma coisa, sentir inveja na Inglaterra, Legal o que está falando. As pessoas acham que a gente muda de país e que tudo se transforma, né? Que o novo, que tudo, que, que a gente sai daquele... Parece que sair do Brasil é um peso, né? Que a gente carrega nas costas. As pessoas, as pessoas que estão no Brasil falam, nossa, essa menina tirou um peso das costas saindo do Brasil. E na verdade não é, né? A gente só trocou o peso. Não. É Porque vem coisas novas, né? A gente carrega novas... Novas experiências. A gente é o que é em qualquer lugar que, que a gente esteja, né? Assim, as nossas, as nossas histórias vão com a gente, não, não tem essa de deixar ir para trás. Está sempre com a gente, né? E, e a gente ainda então, vai novas, né? É, é. Não bastasse exatamente. o que a gente Traz lá de trás. Aí recebe novas. Né? A gente pode conversar sobre as vantagens e desvantagens disso. Mas quando você fala da, da religião, passou por isso. Nesse momento, é, eu entendo que existe lugar para tudo. Sabe? É, é, que tudo é uma coisa só. Uhum. Sabe? Que tudo é uma. É uma, é uma são só. Facetas de uma mesma experiência Sabe, tudo é Deus, tudo é divino né? e, e aí a religião fulano de tal O país fulano de tal A cultura fulano de tal é, São só expressões desse mesmo divino né? Então é, é uma forma diferente de, de, de se viver Antes Não é que assim, é como eu falei antes, eu só enxergava o lado positivo. Né? Quando aconteceu tudo isso, eu passei a enxergar, a entender as polaridades e tudo o que tem né, no meio disso. É... Então, se era bom, ficou melhor. É isso que eu quero dizer era bom, ficou melhor. O fato de eu enxergar o lado negro da força, né, a parte escura nossa do, do, do, do ser humano, a nossa sombra, não fez com que eu tivesse, a partir daquele momento, uma vida pior. Não! Não! Tipo, o que era bom, ficou melhor, porque agora eu posso realmente entrar em contato com todos os aspectos do meu ser e das outras pessoas, então é muito mais divertido, são muito mais possibilidades. E aí, quando que entra Entendeu? a terapia holística? Nesse momento, porque é... foi o momento que eu fiz aquele, aquele exchange ali com Deus, se eu me curar, eu prometo que eu entro na missão. Né? Aí fui pedindo, por favor, que eu entrasse em contato com as informações que eu precisasse para seguir esse caminho de cura. Aí primeiro veio a informação do caixa, eu entendi o que acontecia comigo, deu acesso à informação. É, e aí eu passei a experimentar no meu dia a dia, né, abrir a minha visão para esse todo. É, então comecei a ter experiências, ah, comecei a enxergar a energia Explica para as é, pessoas e... o que é a terapia holística. O holístico é quando você vê o todo. Né? Você não é, é... Hoje a gente tem... Por exemplo, você tem o um médico do joelho, aí você tem o um médico da cabeça, você tem o um médico, né? tudo muito localizado. O holístico ele vai, vai ver o ser humano, você vai chegar, olha Giovana, eu estou com, com uma dor de cabeça, eu não vou te receitar um analgésico. Entende? Eu vou ver o teu ser como um todo para entender qual é a origem da sua dor de cabeça. Vou Tem, comentar uma coloca... coisa aqui, desculpa te cortar, que, que é algo que estava lá guardadinho lá dentro, lá no fundinho, olha só. Minha avó teve um AVC e minha mãe disse que ela faria qualquer coisa para trazer a minha avó de volta. E aí, buscando informação, ela achou um terapeuta holístico em Dayatuba. Esqueci o nome dele, um japonês. E se acredita que minha avó, três meses no hospital, o cara ia lá, trabalhava com minha avó no hospital. É, em 15 dias, ela ficou três meses internada. Depois que o terapeuta começou a visitá-la, depois de 15 dias, o médico deu autorização para ela ir para casa. Minha avó totalmente paralisada, com a terapia holística, ela voltou a movimentar os braços, ela começou a ter mais força no corpo, ela não, ela não é, teve todos os movimentos é, de volta, mas ela saiu daquele estado vegetativo, um estado, ela começou a falar, ela começou a dizer o que ela queria, o que ela gostava, apesar do corpo não, não funcionar como era antes, óbvio, né, depois de uma sequência de AVCs, e olha que legal, você me fez lembrar que, que a gente trabalhou com terapia holística dentro da minha casa, acho que por uns seis meses. Minha avó se tornou outra pessoa, outra pessoa. Desculpa te cortar, mas assim, é, eu precisava Lindo comentar isso. isso. Porque as pessoas Lindo. pensam, nossa, mas como assim, né? Quem que vê isso? Eu até então nunca tinha escutado falar em terapia holística, né? Porque eu tinha 16 anos. É, é, esse é o nome que, que colocam para as terapias alternativas, né? É, mas o lance do holístico é isso, é você enxergar é, não só o, o sintoma, que nem a sua avó teve o AVC, então vamos lá olhar só para a parte física do, do AVC, não, tudo, absolutamente tudo que acontece conosco, até uma simples gripe, ela tem uma origem emocional, Sabe? Então Gente, o terapeuta holístico minha... ele vai olhar para isso. Eu tô lembrando de detalhes da minha avó pedindo para o médico, pro... ele era ele era psiquiatra, além de hum. ele era psiquiatra e foi foi atrás da terapia holística. Ele morou na China, enfim. Ela pedia para ele chama o bonitão, olha só, ela chamava ele de bonitão. Chama ah. o bonitão que eu quero colocar as pedrinhas. Olha só! Ela adorava que colocava pedras no corpo dela. Ele fazia agulha também, colocava sementinha. Gente, agora eu tô, tô lembrando que, a gente, que eu convivi praticamente seis meses da minha vida vivendo uma terapia e eu... Olha, eu tava guardado lá no fundo. Seis meses convivendo com um terapeuta dentro de casa. Gente, muito legal você trazer essa memória de volta para mim, viu? Muito legal. E aí a gente, olha só, minha mãe mudou a casa dela toda para vender a tuba para poder cuidar da minha avó no hospital. Minha avó saiu do hospital, foi para casa dela, minha mãe continuou morando na casa dela. Chegou um ponto que o terapeuta falou: Fátima, pega sua mãe e vai para sua casa. A gente foi para vinhedo, oh. levou minha avó para vinhedo, que é tudo pertinho cidade coladinha, né? E ele é. ia uma vez por semana até a nossa casa para cuidar da minha avó. E aí um dia ela ela resolveu que ela não acordaria mais. Uhum. Mas assim, parecia que ela precisava daquilo, sabe? Dela de se é. reconectar com a minha mãe. Nossa, eu não vou entrar nesse detalhe, senão eu vou chorar. Mas enfim, desculpa te cortar, é que você... Não, não isso, porque é Porque nada tá... é aquela história. É... A nossa mente tem essa tendência a olhar as coisas em compartimentos, como, como separado, é bem a física newtoniana, né, são tudo separado, né, como átomos ali, matéria, mas hoje a gente tem já a física quântica, né, que nos explica que a gente é átomo, né, e onda ao mesmo tempo, né? então, está é, todo mundo nessa mesma onda, é tudo uma coisa só, sabe, é tudo uma coisa só, e quando eu estava te falando, então assim, uma questão lá, um ABC, você pode olhar para a parte física e deve, né, se, se atingir o físico, é necessário o médico para o físico, Sim. você vai tratar com, do, da parte física com alguém que entende disso, Sim, né? e ela teve tem fisioterapeuta. Que... Tudo tem que teve, ser, teve, tem que ser Teve, teve, tudo, teve é, nutricionista, ela cuidou do corpo, da alma. Assim, minha mãe fez um trabalho que... muito legal com a minha avó de unir todas as medicinas, né, todas as forças para dar Sim. qualidade de vida para ela. É isso aí, é isso aí. O terapeuta holístico vai te levar para esse caminho, para ver a questão como um todo. Porque o que, que acontece com, com a gente, Karina? Assim, só 5% da nossa vida é consciente, 95% é inconsciente. Então, a gente acha que a gente está aqui no controle, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu estou fazendo acontecendo, que eu, dec eu decidi ir lá para Nova York né? porque eu queria White Christmas. Essa é a minha parte consciente. Isso é o 5%, mas tem 95% inconsciente que são essas forças invisíveis que estão que me levando para lá, que estão influenciando nessa decisão. Então, a gente tem é total ilusão de controle da vida. Então, o que a gente vê no físico, que nem eu te falei, a gripe, ah, uma gripe, ah, por que, que eu peguei a gripe? Ah, porque tem um tá na época da gripe, o vírus está solto. Não, meu pé, não. Essa é a parte consciente. Né? Por que, que uns vão pegar e outros não? Ah, é a imunidade. Beleza, mas por que, que a sua imunidade baixou? Né? Então, sempre tá ligado com essa parte que a gente chama de invisível e inconsciente. Tudo tem um porquê, tudo tem um... Tudo tem, tudo tem. Nada é por acaso. <coughs> Agora Sabe? conta não, pra nunca... gente, que eu te cortei várias vezes, desculpa, é que uma coisa vai puxando a outra e eu não deixo você Sabe? finalizar nada. É, conta pra gente quando foi. O Havaí. pá. Falei, não. Pois é. Nesse momento em que eu assumo é, o que era um dom, o que é um dom natural pra mim, que é essa questão de trabalhar com a cura, né, com o ser humano. Por isso a minha paixão pelo ser humano, né? É... Quando eu assumo isso, nesse mesmo momento eu começo a ter visões. É... Visões é quando a gente está acordado mesmo e começa a ter visão, a ter sonhos com o Havaí. É. De repente vocês pega nem... pensando, nossa. É, primeiro foi um sonho. Foi um sonho muito Google Earth, assim. É... Eu vi... Não, foi muito interessante. Eu vi o nome, Kawai, brilhando, assim. Eu nunca tinha visto esse nome na vida, mas foi era brilhando para eu ver bem como é que se escrevia para depois eu buscar. Aí, no que eu vi o nome, eu comecei a ver desde cima, como se estivesse se aproximando do planeta Terra. Sabe? Um, literalmente. Um... É, foi dando um zoom, foi dando um zoom. Aí eu vi que era uma ilha que tinha outras ilhas, eu vi que estava no Pacífico, é, aí eu, dentro do sonho, eu fui me ligando, é, aquele sonho lúcido, né? Calma aí, isso aqui deve ser o Havaí, pela localização, né? Deve ser o Havaí, vamos lá. Esse foi o primeiro sonho, tá? Foi aquela coisa bem para me mostrar o nome Da onde eu tinha que ir, sabe? E qual que era ali a localização geográfica, ah, meu bem, acordei, já coloquei lá, Kauai né, aí era no Hawái mesmo, era uma ilha do Havaí, eu falei, tá bom, já sei onde é, né, só que naquele momento, assim, eu era uma pessoa que eu tinha medo do mar, que eu já tinha quase morrido no mar quando eu era pequena, então eu dificilmente eu ia para uma praia, quanto mais entrar no mar, que eu tinha esse trauma, ainda estava publicitária, Ainda não tinha, assim, eu falei assim, ah, vou assumir a questão da, de trabalhar com a cura, mas vai ser meu, meu side job, vai ser quando eu tenho tempo ali, né? O meu main focus, né, era a publicidade. É, Se, assim, nossa, mas o que, que eu vou fazer nessa ilha, né? E, e eu já entendendo que quando eu começo a ter essas sensações é porque eu tenho que ir. E a partir daí foram uma série de informações, assim, fazendo download de informação do Havaí, desde civilizações antigas, a minha vida, né, naquele local, uma civilização mais antiga, que a gente conhece como Lemúria, é, aí eu já no Havaí, em outras vidas, e até chegar tipo assim no meu futuro, que é a história da premonição, já me vendo lá enquanto Giovana, morando lá, vendo as pessoas, escutando o nome das pessoas. Eu fui buscar no Facebook, eu fui buscar em rede social, achei essas pessoas. Eu escrevi para essas pessoas. É muito doida, né? Depois, tudo bem, você apareceu no meu sonho. Tive um sonho com você... Gente, imagina se você só recebendo, né? Tipo, não, que... não mas é tudo é perfeito porque essas pessoas que eu sonhei é, eram pessoas que vivem essa mesma questão que eu vivo, então, para elas, não foi, não foi nada algo do assim, além, não foi nada do além. É do tipo, claro, entendeu? Oi, tudo bem, como vai? Grandes terapeutas também, tudo nessa área, tá entendendo? e aí é, mais me demorou dois anos para eu realmente largar tudo para vender coco, <risos> coco demorou dois lá, anos porque aí foi toda uma transição de forma de viver né que passou pela transição de carreira que conforme eu fui trabalhando com a questão das terapias é, foi crescendo o meu amor por isso, foi crescendo, nossa, eu quero, então eu ia para agência de publicidade, que eu amo, sinto falta até do meu dia a dia e da publicidade, mas eu já ficava contando a hora, ai meu Deus, não já vou chegar em casa para atender meu cliente de terapia, sabe, aí eu falei, quer saber, tá na hora, eu acho que deu brincar disso aqui, deu focar aqui só na terapia, deu ter mais espaço para terapia, porque... Quem trabalha com a gente de publicidade sabe, toma muito do nosso tempo. Então, sobrava realmente pouco. Gi, vou te bravo. contar mais uma vez que você puxou outra coisa da minha vida. Uh. Olha que loucura. Eu conhe... Você é a segunda, segunda publicitária que eu conheço que larga a vida na publicidade para virar terapeuta holística. Você, assim, você já ouviu, ouviu falar no Instituto Potola? Patola? Patola? Acho que é Patola. Não. Não, eu vou te mandar o link. Legal. A gente assim, eu tô impressionada. Adoro, adoro conhecer. Eu e e a a gente acha que é uma coisa muito separada, por exemplo, a publicidade do meio holístico. Mas veja bem, para você ser um bom publicitário, para você trabalhar com marketing, você tem que entender da psique humana. Você tem que entender da emoção humana. A gente está trabalhando com as emoções. Está trabalhando com o ser humano. Ah, não está fazendo, trabalhando com produtos? Não, eu tenho que entender o ser humano para eu poder entregar da melhor forma aquele produto para ele. Entende? Então tô mandando para você, ó. Legal. Gente, eu tô chocada com como que você tá puxando coisas que, assim que, que de alguma forma se ligam, né? Eu não sei explicar, não, não sei explicar. Por que que, enfim. No off eu te conto a história do, desse, dessa, ah, dessa situação aqui Desculpa te cortar saber. de novo Não, eu adoro essas intervenções Que eu posso dizer igual da conversa E aí é... a ah, recebi aqui essa mensagem tá é, Aí Onde é que eu tava? Bom, então foram assim Dois anos, anos? para eu, eu me preparar Inclusive, por exemplo até então, eu era uma pessoa muito, muito, muito apegada é, a algumas questões, tá? Por exemplo, apegada a títulos, cargos, né? Status. Ah, tá. Luxo. Muito apegada. Comer bem, roupa boa. Eu era muito apegada, a essa, eu sempre gostei do que a vida pode proporcionar de melhor. Não é à toa, assim, que a minha especialização é no mercado de luxo, <risos> entendeu? Então, assim, eu sempre gostei e continuo gostando, veja bem, continuo gostando. Só que naquele momento, eu ainda era muito apegada, a, por exemplo, a trabalho. Então, eu queria ser a diretora da agência, a dona da agência. Por exemplo, se eu fosse mudar de país e procurar um emprego, não podia aceitar algo menor. É só, tinha que ser crescente. Né? Eu construí aquela carreira, então não vou fazer outra coisa. Né? Tem todo, como eu te falei, eu sempre fui muito nerd, eu sempre estudei muito. Né? Tem graduação, pós-graduação, tem MBA, tem isso, tem aquilo, não sei quantas línguas, entendeu? Então, assim, não, não é qualquer trabalho. Né? Eu era muito apegada a isso. Eu era muito apegada à minha inteligência. Tipo, né? Muito apegada à minha... Que foi isso que eu comecei a ver lá no Chile, né? Que começou a desconstrução. Eu era apegada a uma série de coisas que eu entendia que era, que, que eu era. Né? É, a pegada, à facilidade de ter amigos. De repente, lá no Chile, eu estava com dificuldade de ter amigos. E, e por aí vai, né? Então, eu precisei fazer toda uma desconstrução pessoal, né, é, para me preparar para ir para o Havaí. Para essa que, que foi a diferença do Havaí para todos os outros lugares que eu fui, é que nesse momento de vida, foi um momento de vida que no Chile eu também perdi muito dinheiro. Lembra, eu era pegada muito à minha inteligência e fui bem inocente, para não dizer burra, <risos> entendeu? Nos negócios. E fui passada para trás. Sabe? Tive que ir para a corte, para tentar reverter a situação. Mas nem quero entrar aí no assunto. Sim. Mas não o é fato muito. é... É, não foco. Mas assim, o fato é Todos os outros lugares que eu fui, eu tinha, eu era muito bem preparada financeiramente, sabe? Eu tinha o dinheiro guardado para um ano, sabe? Se, se acontece alguma coisa, tem um lá, tem tudo, tá tudo certinho, tudo muito, tudo muito bem planejado, né? Tinha os focos, que nem eu falei, vou procurar um emprego assim, vou conseguir assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou lá. Para o Havaí, era ir para o Anão, para ir para o literalmente desconhecido. Os outros lugares também tinham esse quê de desconhecido, porque, né, por mais que a gente planeje, ainda é uma coisa completamente desconhecida, mas o Havaí, para mim, era desconhecido de todo jeito. Porque foi uma decisão, assim naquele momento eu já entendia o que era ser um com o outro estaria em unidade com o outro porque eu já estava já algum tempo na questão das terapias holísticas né e para eu entender o que estava passando com o outro eu entrava em, eu entro em unidade com o outro então eu já conseguia sentir o outro eu já não conseguia mais ver separação entre eu e a outra pessoa só que não é todos somos um, não era tudo, é realmente uma unidade. Então, eu não posso excluir também as coisas físicas, né? A almofada, o dinheiro, o trabalho, a comida, a casa. E eu lia isso nos livros, eu falava, gente, mas como é que é isso? Como é que é isso? Também não podia virar uma franciscana, né? É. Aí, como é que eu vou experimentar isso? E aí que eu me dei conta que tudo também, foi aquele momento de, depois de dois anos tendo todas essas visões com o Havaí, aí eu, eu perdi todo o dinheiro no Chile, eu ficava, tá, vou, vou guardar, quando eu conseguir guardar dinheiro para ir para o Havaí, eu vou, né? Só que eu não estava conseguindo guardar dinheiro, eu não tive nenhuma dívida, eu pagava todas as minhas contas, eu não tinha problema nenhum, mas não sobrava o dinheiro. Para guardar, para ir para cima Para você começar realmente uma vida num outro país, uhum. que você sabe o que, que, que implica isso? Aí eu falava: gente, por que isso está acontecendo o que aconteceu isso na minha vida? Eu sempre consegui guardar dinheiro, por que, que isso não está acontecendo? Aí foi o plim né? aquele aha moment, né? Cara, não, não, não, não, não. É para eu ir para o Havaí nessa condição. Eu não quero entender o que é a unidade, não é isso que eu busco desde pequena, né? é o que me move desde pequena, é a unidade com todo. Então, tá, se apresentaram experiências na minha vida, é... que eu sei que eu sou responsável por elas, é isso que eu estou te falando, não é que acontece com você, a gente é responsável por isso. Né? É, De forma... Eu acredito, nós somos responsáveis por nossas escolhas. É. né? É. Então, se apresentaram aquelas... Eu fui, eu fui né, em busca dessas experiências para justamente chegar nesse ponto de ir para o Havaí com o mínimo. Com o mínimo, é literalmente, será que eu vou vender, vender coco? Porque eu cheguei a pesquisar, tipo, será que lá tem agente de publicidade? No Arro até tem, que é a ilha maior, que depois eu vivi em No também. Mas a ilha que estava me chamando, era, naquele momento, era o Kauai, kauai. que é uma ilha é, rural. É uma ilha rural. É lá tá? que tem o um Monte Kauai, não é? é... Não, não. Não, não, é? Não, não. Não é lá que tem o um Monte Kauai, vulcão Kauai? Não, não, não. não. E você está falando, você tá falando do, do, das outras ilhas, não. O Kauai é, o kauai é uma ilha... É extremamente rural, uh, é a mais afastada de todas, é a mais linda, eu acho, mas quer dizer, todas têm sua beleza, mas enfim, é a ilha do meu coração. E aí eu buscava, que nem eu fiz, por exemplo, quando eu fui para o Chile, para a França, eu buscava e falava assim, gente, como é que vai ser ali? Porque, por exemplo, publicidade, como vou achar trabalho de publicidade lá? Né? É um Como monte é que eu, vou anos, falar? eu não sei. Nossa, não vou saber falar isso. O Alili ah. é um monte localizado na Ilha Kauai. Eu, eu já ouvi falar desse monte, é um monte muito, muito famoso. O você consegue ver? Não. Bom, whatever. Bom, mas agora mas eu vou começar me... a pesquisar tudo, meu bem. Agora eu vou, vou me não, é, enfiar no Havaí aqui, porque eu estou muito curiosa. É. E aí, então, o é, que, que eu comecei a fazer? Lembra a história dos apegos, né? Eu falei, eu preciso aprender a desapegar. Aí comecei a vender, foi um processo assim, eu precisava de dinheiro, precisava, mas mais do que o dinheiro, eu precisava passar pelo processo de desapego. Desapego de status, desapego é, das coisas, desapego de tudo. Aí eu comecei a vender minhas roupas, eu comecei a vender tudo que eu tinha. Sapatinhos, bolsinhas. Tudo, tudo. No início, foi muito difícil, muito difícil. E sabe o que foi mais difícil? Não foi nem o desapego das, da coisa em si, foi a quantidade de mensagens que eu recebi dos meus amigos, do tipo, Gigi, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Por que você tá vendendo suas roupas? <risos> sabe? Então, é aquela coisa do... Da imagem, sabe? E uhum. <risos> que a gente... Nossa! Então, aquilo, assim, de início, era uma coisa... Que, quando eu li, eu falava, o que, que eu vou falar? Sabe? É... Como é que é isso, né? que... que... Qual que é o discurso? <risos> Você sabe qual que é? Qual que é a narrativa? Como que se explica, né? É, como é que explica? E aí, como tudo na vida, graças a Deus, a melhor, a, a melhor saída sempre é a verdade. Porque é com a verdade a gente não precisa, né? Não precisa ficar inventando nada. Verdade é verdade. Né? E cada vez mais eu fiquei... É mais tranquila em falar as verdades, sabe, do tipo, não, é, eu quero ir para o Havaí, estou com um projeto de ir para o Havaí e preciso, né, de, de dinheiro, preciso também desapegar de tudo, de todas as minhas coisas, porque eu vou, só posso ir com uma mala, duas malas. 23 kg, né? como que leva uma casa toda? Ah, é. <risos> E aí, enfim, vendi tudo, tudo, no que no início de repente me deu uma dorzinha, depois virei expert de vender tudo, tava me divertindo, me divertindo com tudo, vendi até ketchup que usava. Publicitária, né? Vende até pente pra careca. <risos> vendi a geladeira e aí vendi o que tava na geladeira também né não virou diversão virou virou uma brincadeira entendeu então isso é que é legal sabe e aí consegui é, a, vendi realmente de tudo que eu tinha é, e aí comprei minha passagem para ir para o Havaí agora confesso assim eu não tinha dinheiro para pagar Hotel. Foi no entendeu? hotel. Não tinha, não tinha. Não tinha. Aí antes de ir pra Havaí, eu passei no Brasil para falar com os meus pais e minha família, né, e tal. Foi a primeira vez que os meus pais a minha avó ficaram com medo, com receio. Eles sempre me apoiaram em todas as minhas decisões, mas nessa eles ficaram com muito receio, porque eles sabiam da minha condição financeira. Entendeu? Aí eu falei, ai, tá preocupado? Então me dá um dinheiro. Não, não, não, a gente não vai te... A gente não vai te... Bancar. É, não, né? A gente não vai te ajudar nessa loucura, não. Menina, aí eu lembrei das pessoas que, que eu tinha sonhado lá dois anos atrás. Aí eu falei, quer saber? Tá na hora de recontactar, porque reconectar. Agora eu tô indo, né? Aí escrevi para essas pessoas, e por coincidência, eram eram três pessoas. Duas delas estavam morando em Bali, foram morar Bahia, em Bali. Indonésia, tudo é, bem. tá? Indonésia. É. E a outra pessoa demorou um pouquinho para me responder. Mas uma delas falou assim para mim. Gigi, olha, eu não, não estou mais na Bahia, eu estou em Bali, mas a minha filha está lá. Entra em contato com ela. Mas foi na mesma hora tipo, eu recebi essa mensagem, já consegui falar com a filha dela, no que, e a gente já entrou assim, para conversar em vídeo, e, e aí já foi uma super conexão, e ela falou assim, nossa, é um anjo que apareceu na minha vida, tô precisando de ajuda, porque eu tenho uma loja, e a pessoa que cuidava da minha loja não tá mais aqui, e eu tô com um filho pequeno, então assim, o que, que você acha de a gente fazer um trade, né? Você fica aqui no quarto da minha mãe aqui na minha casa. Olha, né? você vem aqui morar com a gente e aí ou você trabalha na loja, você cuida do meu filho por troca disso. Então assim, né? Perfeito. Para quem não conhecia, ninguém não tinha, não sabia nem como é que ia ficar lá, né? Coisas de cinco dias antes de eu viajar. Eu já tinha alguém que ia me buscar no aeroporto, eu já tinha casa para ficar, já tinha ali é, um trabalho, assim, não era um trabalho de, de renda financeira, mas estava pagando já tinha vida. Da... É, já tinha teto, caramba, já tinha teto, já tinha uma família me recebendo, entende? Aí eu falei, ah, é isso aí, é isso, tipo, é isso aí. É bem tá. aquele filme da como que ela chama da Cameron Diaz e a Inclusive ela sai de Los Angeles a Cameron e vem para vem para Escócia se eu não me engano e a que está na, na Escócia vai para casa dela bom enfim Ah que faz o swapping a... Isso ah. é. Então assim é... aí eu vi falei é isso aí esse, esse é o meu caminho então, assim, o que, o que me fez ir para o Havaí? Né? Qual que foi... Era tudo anon, era tudo desconhecido. Eu não sabia o que ia acontecer comigo lá. E é, foi justamente um salto ao vazio. É, o que me levou para lá foi fé. Foi... Não sei se fé é a palavra... Eu estou tentando descrever é essa certeza da certeza da vida certeza de que é uma coisinha que bate da, lá no coração né? Que te... certeza da abundância da vida, certeza de, da unidade certeza do, do bem certeza do entende assim era, eu entendo era... porque eu acho que eu senti isso quando eu fui pedida em casamento sem conhecer nada absolutamente nada aqui eu não tive dúvida. Na verdade, não é ter isso certeza. Isso é não ter dúvida. Exato. É que as pessoas falam, tipo assim, fica tudo... Ai, mas será? Mas será? Mas será? Não dá para ter dúvida. Eu compreendo perfeitamente isso. Porque quando a gente entra na dúvida, a gente entra naquela questão das polaridades, no mental, nas várias possibilidades, pa, pa, pa, pa, a gente entra nisso. Já começa então, a pesar, né? Os prós e os contras. É, então tudo isso passa a ser uma possibilidade de manifestação na sua vida. Quando a gente tem certeza, tem um foco. Você tem um foco, então não tem como ser diferente. É aquilo lá. Então, o, o, o Kawai, ele veio me trazer essa experiência do que é realmente a unidade com todo, sabe? Porque e, e veja só, eu não quero que as pessoas tenham uma ideia também de que, ai, coitada, não tinha dinheiro, gente. Não, <risos> eu tenho. Sabe assim, eu não, não é, assim? é, não é bem assim, assim, né? Eu não tinha um super cash guardado em casa, mas eu tinha. Eu não ia de ter crédito, o seu luxo, seu... né? Você não é, ia, eu ia ter, ter o seu crédito que eu podia usar. Sabe, por mais que meus pais tivessem dito, ah, minha filha, não, a gente não vai te dar dinheiro, mas eu sei que se eu precisasse, tinha pra, onde correr. Tem até pra onde correr, entendeu? É... eu tenho uma casa em São Paulo, eu tinha carro, em São... sabe? Eu... Não, não é que eu sou uma coitada que não tinha, não, eu tinha, só que ali foi uma decisão de não usar esses elementos, era tipo de guardar ali, sabe? Guardar o cartão de crédito E viver nesse fluxo De abundância De unidade com todo Sabe? E foi assim que eu vivi Era uma coisa é, é, Parece mágica É muito mágico falar assim, sabe? Mas era é, Todo mundo que eu ia conhecendo As pessoas que eu ia conhecendo As pessoas me traziam comida Sabe? Sabe? me traziam comida e não era tipo assim qualquer comida a comida muito boa eu comia do bom e do melhor eu ganhava tanta comida que dava para eu compartilhar com outras pessoas eu tive uma aí, experiência é. parecida na Nova Zelândia que eu também eu fui eu fui com dinheiro contado que a intenção era é, não gastar aquele dinheiro só se fosse emergência Despeçar. e aí é, eu também aí eu falei Vou me manter com o dinheiro que eu consegui trabalhando lá. E foi assim exatamente assim que aconteceu. Eu voltei ainda com dinheirinho para o Brasil, porque eu ia voltar desempregada tal, né? E, e aí você vai conhecendo, você vai, se, você vai se moldando aquela cultura, aquela forma de viver, né? Porque eu fui para um lugar também bem afastado. Eu escolhi um, assim, um lugar, falei, onde tem menos brasileiro. Tanto é que eu cheguei lá e eu achava que era só eu. Não, tinha mais uma de BH. Mariana, não é? Uhum. E... E, e ali eu senti isso, sabe? Das pessoas sempre, olha, você tá precisando de alguma coisa? Você quer almoçar comigo hoje? Onde você vai almoçar? O que você vai comer? Ela falava, vai, ah, vou comer macarrão. Mas de novo, macarrão? Não, vem aqui. Vamos mudar isso. E, e eu também me senti assim, num... era, era muita fartura de amor. É porque a comida é uma estresse. Tudo é amor, você entende? Tudo é amor são expressões do amor, o amor que é igual a Deus, que é igual a consciência, então tudo é expressão desse divino, tudo é expressão de consciência, entende? Então, é, é estar aberto para isso, né? E, e aí, por aí vai, então assim, o que para muitos, por exemplo, na época que eu tomei essa decisão, quem me conhecia, é, entendia, por um lado, entendia, tipo, ah, é mais um lugar que a Giovana vai, já, meus amigos todos estão acostumados já das minhas da minha vida nômade, das minhas andanças, mas o que eles não estavam acostumados, que foi o que, que a minha família também entrou em, em, em choque ali naquele momento, era porque eu tava indo sem saber nada, eu não tinha, eu não tinha, é, antes né, de ter essa casa para ir, eu não tinha assim, ah, vou já alugado esse Sim. lugar aqui para ficar, é, já tenho visto mais ou menos um emprego, já não, eu não tinha plano nenhum, nenhum, porque era justamente eu fui para experimentar, experimentar esse fluxo, esse fluxo, esse fluxo divino. Né? Fica... Então Chegou... é que de... difere de todos os lugares que eu fui. E ficou por quatro anos. É, lá eu cheguei em 2016 e, vou, e saí em 2019, é, 17, 18, 19, três anos e pouco, vai quase quatro anos, e aí morei em Oahu também, que aí é aquela coisa, o Kawai virou e ainda é para mim a casa da minha alma, por uma série de motivos. A gente podia fazer uma live só para falar do kawaii. Entendeu? Da importância que tem para o mundo. O que, que é esse lugar. É, e aí, nos momentos é, que eu precisava... Ou renovava visto, ou eu saía né, para poder entrar novamente. Aí, numa dessas vezes que eu saí... É, também estava me preparando para voltar para o kawaii. Quando vum, veio no coração. Agora não é o kawaii. É o arro você vai para o ar nossa chorei <risos> não eu quero voltar para o e eu, eu tinha tudo no Kauai. Tipo, meu carro tava lá minhas coisas estavam lá sabe já tinha eu praticamente só... Não, tinha minha vida já tá lá ali. é eu saí em função do eu resolvi sair em função do visto eu queria fazer precisava eu queria fazer uma viagem para eu fui para Índia enfim tive uma experiência na Índia é, vim aqui ao Brasil fui para o Chile novamente é, e aí na hora de voltar que eu achei que eu ia voltar com é? agora é o arro que você vai voltar aí lá vai eu de novo <risos> nova vida novo tudo e aí você foi foi foi foi ficou mais quanto tempo Não. aí foi que eu fiquei até 2019 Aí você finalizou aí, o ano de 2019 lá. É, não, 2019 eu saí de lá em fevereiro, de fevereiro, final de fevereiro, março, ou primeiro de março, uma coisa assim, eu saí. Aí fui para o Chile, fiquei um tempinho no Chile, aí vim para o Brasil. E Isso saí é também, e saí também, eu não queria sair, minha vida lá estava maravilhosa. Sabe, tava vivendo o que eu tinha que viver, tô ali no meu espaço, mas também, tipo, senti que precisava vir ao Brasil. E aí eu sempre passo no Chile, nesses entre indas e vindas, que já tá aqui perto, e eu tenho esse amor pelo Chile. Então eu passei lá, fiquei fiquei um tempinho no Chile, depois já vim para o Brasil. E aí entendi por que que eu tinha que vir para o Brasil. Aí tô aqui. Agora conta para gente. Gente. Como que você hum. chegou neste humilde channel? Ah, então, adoro. Conta pra gente o <risos> seu próximo projeto, porque você é uma cidadã do mundo, né? É. Aí, espero que aconteça, né? <risos> espero que aconteça. Vai acontecer, vai acontecer. É. Aí, passa por essas histórias, como eu falei, de visões, de sonhos e tudo mais. E hoje Também. o seu trabalho, só para a gente finalizar a história da terapia holística, você, você, você se formou, foi estudar, abandonou a, a publicidade. Ah, não fala abandonou, que é tão forte. Guardou, <risos> colocou ali dentro de uma caixinha. Eu ali, eu senti, que eu, eu amo. Não é assim, tipo assim, eu achava ruim publicidade e fui fazer terapia, não. Amo, continuo amando publicidade, continuo amando branding tudo mais, sabe? Só que aquela história, é, a questão do, do trabalhar com a cura, a gente chama aquela coisa do purpose, né? É, é um purpose, é uma missão, né? E me traz muita felicidade também, né? Então, não é que eu troquei, tipo, ah, não gostava daquilo e agora faço o que eu gosto, não. A vida estava ótima e agora está melhor ainda. Né? Você só conheceu então, um novo jeito de viver. É, então, é, hoje eu sou terapeuta, né? terapeuta é, que a gente chama terapeuta holística, o que quiser, é, como quiser chamar, né? e, e atendo online, né? independente de onde... Ah, mas sinto uma falta de estar com as pessoas, mas a beleza do, da tecnologia é. possibilita é. que... Mas Onde nada o contato, né? É. Muito bom, né? Tá, é. tá ali pertinho. É assim, que a gente se conheceu. Senão, como é, é? que a gente ia se conhecer? <risos> pois é. Aí, que começa a acontecer? Mais ou menos em setembro do ano passado, eu comecei a ter visões com a Inglaterra. Então, novamente, desde vidas lá, tipo... Uma Inglaterra muito antiga, da época dos druidas. Todas essas minhas visões têm muito a ver com informações para eu usar no, na minha missão de cura. Sabe? Sempre tem a ver com isso. Sabe? Com expansão de consciência, com expansão do coração. Tanto que você tem pacientes aqui, né? Que você atende. É, é aí, olha só. Eu já eu tenho amigos na Inglaterra, já tinha amigos na Inglaterra, já passei por aí, enfim. Mas isso é uma coisa. Aí, em setembro, ano passado, eu comecei a ter visões com a Inglaterra. Que nem eu te falei, a época dos druidas. Aí comecei, comecei a ter muita visões. Até visões de Jesus Cristo passando pela Inglaterra enquanto ele é pequeno. Que eu comecei a pesquisar na internet, e parece que a questão é realíssima, né? Eu preciso ainda ir mais a fundo. É... Mas o fato é, comecei a ter visões, eu comecei a já a entender, ok, tá na hora de voltar à Inglaterra. Então, essa informação tá aí. E como um passe de mágica que a gente não sabe, o que é a gente está falando de como um passe de vibração energética. Vibração. Os ingleses passaram a me achar. Então, todas as semanas eu atendo ingleses. Toda semana. Então, desde que eu comecei a ter essas visões, que estão chegando os clientes agora, né? Da, da, da Inglaterra. E os meus clientes, a gente acaba tudo virando... Cria uma amizade. Né? vai criando uma amizade, então, é, ou seja, assim, as portas da Inglaterra realmente estão se abrindo, então, poxa, Gigi, quando puder viajar, vem pra cá, fica aqui em casa, né, porque realmente foram, a gente vai criando laços, né, com, com, com essas pessoas. E, ok, aí, é, quando foi... Tem quanto tempo isso? Tem umas três semanas? Acho que sim. Tem umas três semanas. Então, umas três semanas atrás, eu recebi um convite, mais um convite, para ir para a Inglaterra, é, na parte sul da Inglaterra, não em Londres, né? Na parte sul da Inglaterra. Aí eu falei, ah, deixa eu procurar no YouTube é, imagens, né? Do sul da Inglaterra. E aí comecei a colocar lá na busca e nessa busca me aparece um vídeo seu. Hello! É. Aí eu falei, me chamou a atenção, porque eu tava buscando é, paisagens, eu queria ver como é que era o lugar. Apareceu não só o seu vídeo, mas apareceram de outras pessoas, também a cara de outras pessoas, mas a sua me chamou a atenção. Então, eu peguei qualquer um play e comecei a te escutar. Ai, ai, que legal. <risos> ai, que delícia <risos> ouvir isso. Ai, falei, gostei dessa carina! Gostei. <risos> ai, mas, gente, que barato. E aí, e não é assim, o lugar que eu tava buscando, acho que fica umas duas horas, mais ou menos. É duas horas de mora. carro daqui. É onde eu pessoal que passa férias. é. Olha isso, né? as coincidências, gente, Deus idências. segundo a minha avó é Deus. Deusidências, é, e é, yeah. yeah. e... pode ter certeza. E aí, gostei muito da sua forma de, de falar no seu canal, achei muito legal, eu falei, deixa eu buscar lá no Instagram. Aí te busquei no Instagram e lá eu te mandei uma mensagem, né, Pô, oi, Karina, vi, seu, vi seus vídeos lá, achei muito legal. É muito legal. <risos> coloca, né. E você Sim. me respondeu você respondeu, a gente já estava falando no vídeo. Ah, a gente já tinha trocado o WhatsApp, já estava conversando ah. com o marido, você. É. <risos> apresentando a Inglaterra para ele sobre coisas que ele também não sabia a respeito. Olha! Olha ensinando não. o inglês para inglês. <risos> oh, meu Deus! Mas que isso legal. não é lindo? Não é lindo? Assim. É, eu sou muito aberta e você também é a esse fluxo divino, aceitar o fluxo divino, a escutar o que você chamou de sinais, né? Então, isso eu posso dizer que eu sou expert. E pelo que eu conheço de você, você também. Né? E é... se eu posso assim entregar uma mensagem, assim uma mensagem para outras pessoas, a vida fica mais divertida. Não fica mais divertida? A vida fica divertida quando a gente aceita o outro sem julgar. Quando a gente simplesmente aceita. Né? A gente, não, eu não tô preocupado se você é católica, se você é espírita. Eu não tô preocupado. E você não tá preocupada se eu sou casada, se eu sou solteira, se eu sou divorciada. Você não tá preocupado como eu cheguei aqui, o porquê que eu tô aqui. Você simplesmente conectou aquele momento com o, seu com o meu ser. Isso é muito legal. É o que eu falo para as pessoas da troca. Eu adoro compartilhar as minhas histórias e eu adoro receber história. Então, quando eu recebi a história de alguém que largou tudo pra ir para Havaí, eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer esse ser humano. Não é nem uma pessoa, é um <risos> ser humano. Eu preciso conhecer esse ser humaninho. Falei, como assim, né, a pessoa larga? Porque normalmente as pessoas dão um tempo, uma pausa, fica dois, três meses. Não, mas você largou, você foi viver sua vida, lá É passagem disso, ó. É bem isso. Eu acho isso extraordinário, sabe? As pessoas que têm essa... essa... Eu acho você destemida. Você não tem medo de aceitar aquilo que você está recebendo. Porque eu acho que as pessoas têm medo de aceitar aquilo, ou o que estão que, que, que ofertando. Ou elas pensam, nossa, isso é, é demais para mim, eu não mereço isso. Ou elas acham, caem nessa, nessa, nesse vitimismo, né? Não, eu não mereço. Eu não mereço. Está acontecendo muita coisa boa para mim. É, não é, é muito minha. bom para ser verdade. Exatamente. Exatamente. <risos> é muito bom para ser verdade. É, exige coragem, é, essa coisa de destemida, eu vou aceitar essa qualidade aí, porque realmente exige, exige coragem. Coragem, seja, tem muita ou seja, coragem. Ou para ter coragem, não significa que eu não tenho medo, eu tenho todos os medos, todos, mas eu vou com medo mesmo. Pega o medo, põe eu... na mala e vamos junto. Vamos lá, vamos lá. Então, destemida é isso. E, né, às, vezes, às vezes eu escuto assim, algumas pessoas, nossa, Giovana é aventureira, sabe? Na questão da aventureira irresponsável. Vai no pejorativo, né? É, não tem nada de responsável. Não tem, também Nas minhas é. decisões, pelo contrário, eu tenho que ser muito responsável para ter coragem de fazer o que eu faço. E aí vamos combinar aqui? Experiência maravilhosa, né? Você ser dona de si, você sendo dona de si, você é dona do mundo. É. Né? Você ter essa, essa possibilidade de, de tomar uma decisão sem pensar no que você está deixando para trás, é claro que bate saudade, Não, é claro que tá medo, é que... você tem família, né? Mas assim... Eu vou. Eu vou conhecer. Eu vou atrás disso que tá me chamando. Eu quero saber o que que é. Eu quero ir de encontro ao desconhecido. Eu vou lá para saber qual que é a minha missão aqui. Eu acho que o intuito dessa nossa conversa é para mostrar. quando eu falo para as pessoas, gente, o universo conspira, o universo mostra, vamos prestar atenção aos sinais. Tem muita gente que me procura por conta de eu ter casado pela internet basicamente né ter então, ah. encontrado meu marido e as pessoas não eu tenho medo tem muito golpe tem tem muito golpe gente mas tem muita gente boa é. sabe é só ter é, consciência do que você de quer todo espectro ver. tem que ter consciência de todo espectro tem de tudo tem que perceber então, as coisas como é que você está é onde você está porque não tem essa de oposto se atraem A gente pode ser oposto nas coisas mentais. Oposto geograficamente falando. Geograficamente falando. Oposto, eu gosto de sertanejo, você gosta de, de rock and roll, entendeu? É o oposto, eu sou da praia, você é, você é da, da é fazenda. Né? Né? Esses opostos, o lance é qual é a informação, é aquela informação dos, dos 95% da, da parte inconsciente Sim. nossa, da parte invisível, é essa informação que manda, meu bem. É essa informação que manda. Então, é aonde, por exemplo, um terapeuta holístico, dependendo da área, consegue acessar essa informação. Por exemplo, eu acesso essa informação. Né, o que está no inconsciente, para ver qual que é o teu blueprint, qual que é... Qual que é a tua programação sabe Qual a informação que está aqui no teu coração Que é o que manda na tua vida O que manda na tua vida é essa informação E olha só, Entendi. a gente está falando sobre é, mudança Não é só mudança de país, é uma mudança radical de vida né Você largou uma de carreira né? Você tinha, um, você tinha é. um norte Você tinha um, um, um ponto fixo na sua vida você não precisava se arriscar, né? Você não precisava. Não, imagina. Tava, tava... Por mais que eu tivesse tido uma questão lá de, de, de terem passado a perna em mim, imagina, isso não... Era não seria um motivo, motivo para tava... você. Não, não, não, eu continuei, entende? Eu continuei, vamos lá, vamos fazer. É o que você falou, eu já tinha ali uma coisa formada, eu já tinha... Todos os estudos para isso, já tinha todos os contatos, já tinha todo um caminho percorrido, né? É, então, é, exige coragem, exige Gira, coragem de fazer transição. Antes da gente encerrar esse bate-papo, conta para a gente a autora do livro, Comer a ah, Tá. Como que você encontrou? É, é, então, é a história da, da informação que ela exemplificou isso de uma forma muito legal. Ela disse que, num momento lá da vida dela, ela começou a escrever um novo livro, e aí ela contou o enredo do livro. Então, o livro se passava na Amazônia, aí tinha o casal protagonista, e a mulher era assim assim, o homem era assim assim. assado, ela foi contando os detalhes da historinha que ela estava é, criando para esse livro. Aconteceram eventos na vida dela, que ela precisou dar uma pausa na, nesse livro, que ela pôs literalmente na gaveta esse projeto, certo? E foi resolver essas outras questões. Esse livro ficou guardadinho na gaveta. Passa um tempo, ela vai encontrar com uma amiga dela que é escritora também, colega de profissão. Elas estão batendo um papo e aí a amiga dela começa a contar para ela o projeto que ela está, o projeto desse novo livro dela, do romance que ela está escrevendo. Se passa na Amazônia, tem os protagonistas assim, assim, assim, a mulher assim, o homem assim, assim, era a mesma coisa. Você está brincando? Era a mesma história, né? Então, foi quando ela teve o aha moment, né? aqueles, a gente chama de aha moment, aqueles momentos de, de percepção, você tem um, um despertar Sim. sobre um tema, né? um insight. Foi quando ela entendeu que essa história de esta ideia é minha, eu criei isso, aquela coisa da marca registrada, né? É, isso aqui é meu, eu que inventei, é uma grande ilusão, é uma grande ilusão, então como é que funciona? A informação já existe, ela está no éter, está no campo etérico, que a gente chama lá de campo dos registros acásticos, né? porque não se apega ao nome, ou seja, a informação está, Várias pessoas podem sintonizar com essa informação e várias pessoas sintonizam com essa com a informação. Algumas tomam uma ação com relação a isso e outras não. Entende? Então, ela começou a escrever o livro com aquela informação deixou na gaveta. A amiga dela também. Entendeu? A amiga dela estava ali escrevendo. E onde é, que você entra vou... nessa história? Ah, como eu conheci? É. Ah, não, ela foi, foi um evento que chama Wanderlust, é, que acontece em vários lugares do mundo, na realidade. É um encontro de yoga, é, dessa área de expansão de consciência, e ela era uma das... Que, que foram dar um, um workshop, né? Então, eu participei de um workshop com ela, né? Só que aí, qual que é o mais legal? Ela é muito, assim... Ela é muito reservada, né? Então, ela começou o workshop dizendo que ela é tímida, que ela é reservada, que ela não é de ficar blá, blá, blá, blá, conversando com todo mundo. Então, ela já disse, ó, oh, vai, todo mundo, tira foto, tira foto, tá bom. Agora, a partir de agora, chega e tipo, né? E ela disse que ela tem vergonha, ela não gosta de ficar de né, de small talks, enfim, é, e eu falei, poxa vida, não vou ter a oportunidade de conversar com ela, né, porque eu já queria bater um papo, <risos> e aí, e aí, durante o evento, vou eu ao banheiro, uma certa filhinha no banheiro, quem chega e fica na fila junto comigo? A própria, a própria! <risos> Quem iniciou a conversa comigo? Ela. Ela. <risos> que maravilha. E aí... Tá eu, como o eu... universo conspira, você queria tanto. Eu queria tanto, porque eu admiro tanto essa pessoa. Eu queria dar um abraço nela, agradecer por ela ser uma inspiração né, para a minha vida, porque ela também teve essa coragem né, de seguir o coração. Então, o que a gente vê lá no filme e o que a gente vê no livro é a história dela, a história de vida dela. Né? Então, eu me identifico muito com ela nesse sentido, né? Ela também escuta os sinais e não teve medo, e foi, né? Então, eu, eu queria agradecer por ela ter tido coragem de falar sobre essa coragem, né? De, de expor a vida dela para o mundo, que é uma vida que o povo olha de forma... aí é louca! Nossa... É... <risos> As pessoas. Louca é o mínimo. Aventureira, louca. As não. pessoas precisam parar com o hábito de rotular a vida alheia. Isso me deixa pé da vida, né? A gente não conhece a essência do outro. A gente não sabe a história do outro. Para que vai rotular, de... gente maluca? Eu fui muito rotulada. É, tão é que rota é tão pequena, é tão. É tão pequeno, pequeno. Nossa, é você é louca? Como você vai encontrar alguém que você não conhece? Imagina! Nossa, Karina é louca! Nossa, Karina só faz loucura! Nossa, Karina só faz. Gente, eu, a vida toda eu fui chamada de louca. Eu falava, olha só, né? Tipo, loucas é, são essas pessoas tô... que não saem daquela vida, que não tomam uma iniciativa, que não vai em busca daquilo que faz feliz, né? As pessoas estão ali amarradas. É. É amarradas a crenças, né? A belief system, esse sistema de crenças. Mas é aquela coisa. Quando eu era na primeira parte da minha vida, isso não me incomodava. Tipo, não era uma coisa que pode chamar do que quiser, tipo, eu tinha tanta certeza do que eu tava fazendo, sabe? Ai, isso também não me afastava. Não me, nem não, nem. me agradava, não chegava em mim. A parte negativa não chegava em mim? Não chegava. Depois que eu passei a entender, né, do, que eu estava que te contando, né, de ver o ser como ser integral, começar a enxergar também, não só o positivo, mas o negativo, eu passei a entender da onde vem esse tipo de comentário. é Que pode parecer negativo, pode até, às vezes, a pessoa tem literalmente um intuito negativo, uma é, é para ser negativo, mas vem desde o ponto de referência dela que para ela aquilo não é possível, para ela aquilo é uma loucura, é algo inatingível, impensável. você entende? Sim. É, é, dentro do, do, do então quando a gente começa a enxergar deste ponto, aí é que não dá para ter raiva, é o não ter raiva não porque não me importo. É o não ter errado porque eu entendo da onde vem esse comentário. Sim. Sabe? E dependendo de quem vem, por exemplo, se vem de uma mãe, se vem de um pai, são pessoas que a gente sabe que querem o nosso bem. A gente sabe um que dia. não tem maldade, né? É, que querem o nosso bem, que querem que a gente veja bem. E se aquilo, para eles, é algo assim que jamais eles poderiam fazer, eles vão ter medo que a gente se jogue para fazer. Sim. É, mas assim, eu vou ser bem sincera, os comentários, assim, essa Karina é louca, é assim, é de gente que não que não tinha vínculos, assim, que não conhece a minha história, sabe? Pessoas assim que, que, que é um contato distante, que fica sabendo, nossa, a Karina foi a Inglaterra, mas foi fazer o que lá? <risos> sabe umas coisas assim? Enfim, a minha mãe sempre super me apoiou, ela nunca me rotulou de louca, pelo, pelo contrário, ela sempre falou, ó, oh, Karina, vai, fazer, vai ser feliz, vai fazer o que eu não fiz. É, Ai, meus pais também, carina meus pais também. Minha mãe sempre Só sempre nessa sempre história aí do avalinho, eles ficaram preocupados, eles ficaram preocupados. Mas as outras vezes, não. Sempre, minha filha, você tá feliz? É isso que você quer? A gente apoia, sabe? Sim. A transição eu de carreira eles também apoiaram? O apoio deles. Oi? A transição de carreira eles também apoiaram? Essa troca? É, sim, apoiaram. Apesar de não entenderem... É muito linda a relação que eu tenho com eles. Ai, meu Deus, assim, eu só tenho que agradecer. Eu sou realmente muito abençoada pelos pais que eu tenho, sabe? Porque... É, eles sempre... Falaram dos prós e contras, sempre me mostraram os prós e contras de tudo, de, das situações para mim, mas sem colocar uma tendência na decisão. Tipo, a decisão é sua, e a gente te apoia. Eles só mostram o que talvez a gente não vê, né? Eles mostram para a gente. É. Então, nesse processo de transição de carreira, eles já sabiam dessa história minha de cura desde pequena. Ah. Então, uma coisa que ia acontecer ia acontecer. Não significa que, não, que eles não tinham os medos relacionados a isso. Entende? Mas, nossa, não sempre é, ali, sabe, apoiando. Né? Eu, por outro lado, eu tive pessoas na família que hoje não falam comigo. E toda a vida estavam do meu lado, né, tudo, mas aí quando acontece isso, não entendem. Sabe? Sofri, sofri por isso, sofri. Hoje, naquele momento, hoje eu não sofro mais. Por quê? É a história do entendimento de onde vem essa rejeição. E já não né? é mais um problema teu, né? Um problema deles, né? Não é meu, exato. É, é, é isso. E não é, e não é dizer assim, ah, é problema do outro. Não é assim, não é descaso. Não, não, não é um problema importo. que ele tem que resolver, eu né? me importo, eu me importo. Eu tenho não pode resolver por ele. Por <risos> eu tenho compaixão por esse sentimento. Sabe? Porque eu sei que essa rejeição ela é causada por ignorância. Por, por não conhecer. Sabe? Por, não, <risos> por medo do desconhecido. Coisa que eu não tenho. Pois é. E foi isso que nos ligou e nos De... coletou <risos> foi isso que né é. É, deixa aqui para gente seu contato para quem tiver interesse no seu trabalho eu também já vou deixar no, no, no na descrição do vídeo super agradeço ah, o bate-papo mas se a gente não encerrar agora a gente vai passar a madrugada conversando oh, eu não posso porque amanhã eu tô lascada com a minha filha Oh, vamos fazer um bate-papo, sabe o que eu acho que ia ser legal? É. A gente fazer um sobre, tipo, prós e contras de, de morar vamos. fora, sabe? Para quem estiver pensando em morar fora. Vamos. Eu e quero que você faça uma lista... De coração. Eu quero que você faça uma lista dos tá. lugares, para você não esquecer nenhum lugar que você visitou. E se você puder escrever sobre qual é a dificuldade é, em relação a visto desses lugares. Né? Tá. O que visto que você precisou tá. tirar, qual, qual é o período. Esse é o tipo de informação que o pessoal gosta bastante. Então, Legal. vamos fazer uma Eu utilidade pública, pública unir o útil, agradável? Eu acho massa a gente fazer isso. E vamos sim, Eu vamos conversar massa. sobre isso. Bom, é... Não sou muito ativa em redes sociais, mas pretendo ser, né? Mas é o Instagram, né? The Center. Ali você pode me encontrar. Tem o meu site também, que é thedidicenter.com. g i g g i É. T-H-E. g g i centercom Então, tem o meu site e o The Center também no no Instagram, tô lá. Pode não, me mandar vou um oi lá na descrição. Super obrigada não, por esse bate-papo, você me trouxe coisas que estavam guardadinhas lá no fundo. Nossa, fez me lembrar de uma fase muito difícil, foi muito pesado conviver com a minha avó naquela situação, mas foi de uma de uma reconexão humana aquilo, tanto para ela quanto para minha mãe, que só depois que ela se acertou com a minha mãe de alma, sabe? Elas tiveram ali aquele momento para elas se conhecerem melhor naquele periodinho que ela ficou acamada e a terapia holística foi um foi um foi uma, foi uma ferramenta para aquela relação melhorar sabe para ela poder a esse é ela precisava daquilo para reconhecer alguma coisa que não naquela relação não estava funcionando e a partir do momento que ela reconheceu ela partiu numa tranquilidade, sim, deixou ela deixou muita tranquilidade, sabe? Não foi uma não foi uma perda dolorosa. Claro que teve aquela dor, teve, né, aquela perda, todo mundo sente, mas foi um negócio muito Ai, ah, não sei te explicar. Quando a gente se entrega para o coração, quando a gente saída quando a gente se permite eu não estou dizendo que o mental é ruim não a gente precisa da, da racionalidade também do mental é muito importante mas o melhor é quando a gente une os dois né então a gente, quando a gente escuta a voz do coração e depois põe o nosso mental para seguir isso para né para achar os meios para seguir isso é a gente passa a viver as experiências com uma integridade, assim, é viver tudo o que tem para viver. A gente não nega mais as experiências. A gente vive por inteiro. Então, é, se tem que viver algo que é essa despedida da sua avó, que tem a parte dolorosa, você vai viver aquela dor. Você não vai negar aquela dor. Aquela dor existe. Então você não um videogame né que a gente que a gente pede uma vida extra volta não. duas casas passa de fase volta de novo não tem né é passou a fase errou errou e a fase vai vindo movendo é. outra é. você não tem como recuperar aquilo né você tem que passar Você entrega para a experiência inteira você consegue viver a a dor e a alegria também do que estava acontecendo ali, da cura que estava acontecendo em todo o sistema familiar. Dela, é. com a sua mãe, que atinge você que atinge a todos. Não é uma coisa localizada. É. Aquela cura não era só para ela, para ela partir bem. Era para sua mãe, era para você, você. era pra... Com certeza, com um... certeza. Foi, foi, foi, com certeza. Então, dentro da dor, também tinha alegria, como a gente costuma só olhar é, a, a história do polar, né? não, se eu estou com dor, então eu tenho que sofrer, então eu tenho que estar tá triste, por quê? Eu posso viver a dor e a alegria ao mesmo tempo, eu não preciso separar e, e, ou me apegar, ficar apegada àquela dor, àquele sofrimento, ou ficar apegada àquela alegria, aquela coisa, ai meu Deus, eu só posso ser alegre, eu só posso... Não, a vida é esse, é esse movimento, é essa onda, a energia, ela se propaga em ondas. Então, uma hora você está aqui, a outra hora você está aqui. Isso é lei, isso é lei. Não adianta achar que a vida é isso, ou isso, ou isso. Não, ela vai fazer isso, ela vai fazer isso. Para fazer isso. É. Essa aceitação De que tudo isso Todas são experiências para a gente viver Seguir é. o coração Significa que tudo vai dar certo Tudo vai ser lindo Não é isso que eu disse aqui não Sim, eu acho que está muito claro, né? acho que tá é, muito claro. Toda, Eu me entreguei Para todas as experiências Que eu precisava para minha expansão de consciência, para minha expansão de coração. Sabe? Para eu estar cada vez mais integrando o que é a minha missão, que é de trabalhar com a cura. Entende? Então, são todas as experiências. É o welcoming, é dando abertura para todas as experiências, e não só para o que me faz feliz, para tudo. Para tudo. Afinal de contas, a vida é feita, né, de Bons e maus momentos, dias tristes, dias chuvosos, dias de sol, é. né? É a é vida. <risos> é, só sai. Então tá, querida. Muito obrigada por esse bate-papo. A gente vai conversar novamente. Vou deixar seus contatos aqui. Espero que as pessoas entrem em contato. Obrigada. Seja lá por qual motivo for. Façam aí, ó, mandam um directzinho aí para para Gi. Né? E vamos tentar recuperar as pessoas aí, motivar as pessoas, mostrar que para tudo tem um, um caminho, tudo tem um porquê, né e vamos ajudar todo mundo a se redescobrir, né? Porque tem gente que está lá, Sim. guardadinha, achando que a vida acabou, ah, não tem tô mais nada a fazer. Bora! tô esperando um insight, um empurrãozinho. É obrigada, obrigada. Aloha! Aloha! Bye-bye. Ciao. -bye. Yeah.